Ok, já que vocês pediram pra eu gravar aquele jogo da... Cópia da Dora, que é a, a, a Amanda, que é uma menininha que tem fogo num rabo, que é possuída pelo capeta. Sim, sim, sim. Eita. Eu vou estar gravando aqui esse jogo de terror pra vocês. Misericórdia. Então vamos lá, vou abrir aqui o joguinho, misericórdia, esse jogo aqui do Tinhão, que misericórdia, isso não é jogo de Deus não, hein? E sim... É o jogo do demônio! Ok? Vamos abrir essa desgraça. Tá, gente, abriu o jogo do Capiroutor. Amanda Aventureira. Vamos iniciar aqui o episódio 1 um do VHS. Pra quem não sabe, VHS significa aquelas fitas cassete pra... Quando você bota dentro do aparelho, ele inicia o filme na hora, né? E Iniciou o episódio 1 um, da Amanda Desembestadona! Meu Deus, que cara é essa menina? Vou botar aí esse porque eu quero. Mano, olha a cara desse sol. Meu Deus. Olha a cara desse sol. A cara dela é bem soft, né? Cara de B. Mano. Mano, esse sol parece que fez plástica só pra virar a Anitta, né? A Amanda e o amiguinho dela vai, acho que vai ter que vir pro supermercado. Mano, o sonho dessas mesinhas é rebolar até o chão. ó o... A agonia deles querendo rebolar até o chão Eu sou viciada em rebolar Como a menininha que tá querendo comprar maçã, então vou digitar Apple Eita peste, eita Mano, misericórdia, senhor, está repreendido Eita, acabou o episódio 1 Mas já, senhor Oi, YouTube, se você tá vendo esse vídeo, por favor, não me dá strike YouTube, por favor, não apaga meu vídeo não, tá? esse vídeo contém ironia, não leva isso a sério não, tá? Obrigado. Agora bora pro episódio 2 da Amanda Maluquinha. Não entendi, foi nada que a menina tava falando, então eu vou clicar naquela lojinha lá do bife. Sangue de Jesus tem poder, as carnes se movendo, misericórdia. Eita! Quem quer ir pra igreja entrar na selfie aí, por gentileza? Eu vou digitar bife pra ver o que acontece. Não foi? Eu vou botar mute. Opa, Ok. Certo. Rapaz, tá cortando aí os bifezinhos. Amanda tá aí, né? Olhando pro seu amiguinho. Pera, Misericórdia, Senhor. Isso tá repreendido. Tá amarrado Quem quer ir pro show da fé levanta a mão Agora bora pro último episódio, o episódio 3 Gente, eu tenho razão, essa garota tá com fogo no rabo Porque olha isso, ela tá Acordada Fora de casa, no quintal de casa Às três da manhã, misericórdia Vou clicar aqui na casinha da Annabelle dela Misericórdia, olha a cara Dessa capeta Eita, mano, essa menina tá é possuída <risos> Digitar maçã. Mano, nunca mais vou jogar esse jogo. Mano, o bom que hoje é domingo, então... Vou pra igreja. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E entra no meu grupo do Discord e do Roblox. E ative o sininho de notificação, tá? E, e, e também, gente... Se quiser me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição. E também, gente, se quiser me seguir no TikTok no Instagram, os links também vão estar na descrição. E se quiser me adicionar lá no Discord, meu link e minha tag vai estar na descrição. Foi isso e bye. Tchau, galera. YouTube. oi YouTube, se você está vendo esse vídeo, por favor, não apague ele não, tá? Por favor. Que esse vídeo é irônico. Não leve isso a sério, não. Ironi gente, ironia significa brincadeira. Tipo assim, uma mentirinha. Que não pode levar isso a verdade, não. Não pode levar isso a sério, não. Mas é isso, pessoal. Bye.